Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre. E meus amigos, estamos de volta com mais um beta de King of Fighters 15 nesse canal delicioso. Agora com personagens diferentes para a gente poder experimentar. Se comparado à beta número 1, um, temos Terry Bogart, temos Cronin, temos Kei, entre muitos outros aí que vocês já estão cientes. E no vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos golpes especiais que esses personagens conseguem fazer neste jogo, entendeu? Tanto super especiais quanto supremos também. Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E vamos lá, galera, que eu já tô aqui com o nosso querido Terry Borgard, enfrentando Antonov para a gente poder dar uma conferida nos golpes especiais dele. Claro, nós já temos aqui os combos automáticos que ele consegue fazer. Né, igualzinho nos outros personagens É uma mecânica que foi adotada por King of Fighters 15 Aqui eu fiz o 1-1-2-2-2 padrão aqui até o final Agora 1-1-2-3 Ele faz esse combo aqui sem ser com um ataque especial no final a gente tem 1-1-2-4 Que aí ele faz um especialzinho maroto aqui no final Que ficou muito da hora A gente tem também a opção de fazer 1, 1 2, E também o L-2, é isso mesmo 1... Um, aí cola 1 1 2. Até ah, que, que, que, que ele não saiu com... Aí, ah, agora saiu, ó Beleza Aí eu emendando aqui um ataque especial E a gente tem a possibilidade também de apertar o R2 Depois do combo automático pra ele poder fazer o supremo Logo em seguida, né Então, vamos lá aqui, ó, na lista de golpe Só pra gente poder certificar de que a gente fez tudo, ó Ele tem o meia lua pra frente com o meia lua pra trás E o soco pra ele poder fazer um ataque E as duas meia lua com chute, ó Vamos lá As duas meia lua com chute é pra frente, deixa eu ver Não Aí, ó, dois melô com chute, boa Esse é o que a gente já tinha acabado de ver aqui agora E a gente tem também a melô pra frente com... Deixa eu ver Aí, ó, com um soco Nice E agora, pra poder fechar aqui com a cerejinha do bolo Vamos pra um ataque supremo do nosso querido Terry Com um cumbinho também, ó Nossa, o supremo dele, mano, é muito da hora, ó Nossa senhora no problem. Show de bola, mano. Esse aqui é o nosso querido Terry Bogart, pessoal. Agora vamos pra mais um personagem aqui pra gente dar uma conferida. Ó. ó. Vamos aproveitar aqui pra poder já pegar o nosso Kay, que eu sei que é um personagem que muita gente curte. E quem vai apanhar novamente vai ser o Antonov também. Vamos lá. Select stage. Vamos ver aqui. For a Battle of Titans. Beleza. Ó, combinho automático, padrãozão. Um, um, dois, dois, dois, dois até o final. Olha esse Shoryuken maroto aí, que de fogo. Deixa eu passar ele pra capão da minha câmera. Agora com o chute, ó. Finalizando o combo automático. Beleza, ele dá essa investida ali. A gente tem essa daqui também, ó. Nossa senhora, na verdade foi o mesmo, né? Eu sei que ele tem um outro. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Aí, ó, aquele taco óculos aí, ó É isso, ó Aí ele dá uma sequência de golpes no personagem Nossa, é muito louco, velho O estilo desse personagem eu acho muito da hora, velho E olha que eu nunca tinha jogado muito com ele assim nos King of Fighters anteriores, hein Olha que da hora, velho Nossa, muito louco Na moral Ó, tem esses golpes aqui dele também, ó Lembram muito alguns golpes de personagens já bem conhecidos Ó, que da hora, não, peraí. Isso aqui a gente tinha visto. Ah, aqui. Ó. Isso que eu queria fazer, mano. Volta aqui pro meio da tela. Dá uma porrada aqui. Pá, pá. Deixa eu ver. Bate aqui, bate aqui. Olha que da hora, velho. E pra poder finalizar, né, meus amigos? Pra gente poder passar pro próximo personagem aqui. Vamos ver o supremo desse garoto. Hum. Caralho. Assim... Da hora pra caramba o Supremo dele, mas ele é bem menos cinematográfico de que muitos outros aqui que a gente vê, né? Dentro do jogo. Vamos lá agora para os próximos personagens que a gente tem que ver aqui. Que eles liberaram mais oito pra, pra gente poder jogar. Então, bora... V bora ver o Cronin. Que é esse daqui que muita gente ficou assim, tipo, uau, wow! dele serem colocado agora no jogo. Vamos colocar o Rio pra poder apanhar. Vamos lá. Select stage. Vamos ver se eu pegar um cenário diferente aqui desse cenário de treino. Só pra gente poder ter um vislumbre mais bonitinho aqui no cenário de fundo. Vamos lá. Ah, começando aqui com golpes automáticos, ó. Caramba, mano. Essa arma aqui, muito louca que ele tira do braço ali. Que foda. Ó. Sem especiais. Ele dá esse tirinho aqui no fundo. Esse foguinho. Boa. Pera aí. Ah, tá. Aí, ó. Com chute, ele dá um tiro apenas. Aqui novamente também, apertando o L2 Nice Pera aí Ó, ele tem esse foguinho aqui no chão Ó, que da hora Ó Hum, delícia Ó, ele tem esse pulinho aqui também, ó Mais curto Um pouquinho mais longo pra poder pegar o personagem Vamos lá Nice Deixa eu ver se a gente já usou todos os super especiais dele Acho que já, não esqueci nenhum não Ó, são duas meia-luas e soco, duas meia-luas e chute E a gente pode ainda segurar do chute ainda Nossa, é muito foda, velho Ó Ó, segurei, ó Pum Ele segura lá, dá aquela concentrada e atira Nice Ó Hein? Esse foi um outro super especial dele. Agora bora pro nosso querido Supremo, rapaz. Caraca, que da hora, mano. Show esse personagem, viu, velho? Show. Assim, como eu falei, bem menos cinematográfico do que os outros que a gente acabou de ver, mas ainda assim muito da hora de ver, né, velho? Bora pegar o nosso querido Rio. Quem vai apanhar agora? Quem vai apanhar vai ser o Crone. Vamos lá. Select Stage. Bora selecionar um cenário diferente aqui pra gente poder dar uma conferida. For a Battle of Titans. Simbora, pessoal. Vamos ver como é que esse negócio aqui. com meu automático. Nossa senhora, meu irmão. Oxi. Ó, sem usar ataque especial, ó. Ele dá um tapinha na cara com o foguinho. Ah, esse a gente tinha visto, né, agora Eu usei o chute aqui agora, eu usei o 1, 1, 2, 4 Eita, caralho, ele fez um complemento Que da hora, vamos lá Agora com L2, ó Pá. É, Muito foda, né, mano Caraca, deixa eu ver aqui Ó, ele tem esse Golken aqui Que ele fez, ele tem um Shoryuken também Nice Ó Ele tem uma espécie de Protected Tug também lá Hehe <risos> Da hora Só lembrando pro pessoal Que eu tô mostrando aqui basicamente Coisas básicas mesmo de cada um dos personagens Porque realmente eu não sei jogar tão bem assim Com nenhum deles ainda Eu vou precisar treinar bastante quando o jogo final sair Mas é interessante a gente ver do que, do que os personagens São capazes aqui nas suas habilidades básicas né? Então vamos lá agora Ver o nosso querido Supremo Nossa, velho ah, Peraí, repete Foi muito rápido Merda, esse cara não tem estômago mais não. Pregou nas costas, amassou, ué. Jesus Cristo. Chessus, vamos lá. Um personagem, caralho. Socão, velho. Vamos prometendo com agora, ver do que ele é capaz. Vamos pegar essa Isla aqui mesmo. Falta ele, a Blue Mary e a Isla, que é a nova personagem também. Vamos lá. Acho que essa daqui eu tinha pegado já nesse cenário. Nothing will stop this show. Vamos lá, combinho automático Ó, oh, ele dá uma, dá uma combadinha também aqui, né? Deixa eu passar para outro lado, vamos lá, aqui, ó Para ficar mais fácil de ver Nossa Senhora Sem usar especial agora, vamos ver o que ele faz Ah, ele dá uma finalizada com uma porrada ali, boa Agora usando com 4 no final, um, um dois, quatro Caralho, que da hora, mano. Eu acho muito foda esses personagens que fazem muitas sequências de combos assim. Agora com L2, ó. Finalizando o combo com L2. Ah, basicamente o mesmo com o 4 aqui que eu fiz. Vamos ver só os super especiais dele que tem aqui. Pra gente poder fazer eles de forma individual. Ah, é meia lua, meia lua, soco e o outro é chute. Beleza, vamos lá. Vamos ver qual é. Ah, tá. Essa sequência mais curta de combos aqui... Nossa senhora Ele dormiu Aqui ele tá com o travesseirinho, ó Piu. Deixa eu ver o que mais que ele faz aqui Opa, resetei sem querer Isso aqui é uma espécie de parry, talvez? Ah. Olha yeah. Ele dá uma caída aqui, dá um chute, mano Que da hora Muito foda, velho Vamos lá, vamos ver aqui agora O nosso querido supremo deste personagem oh, o cara despertou mesmo, mano Ficou puto Caraca Da hora, hein, galera Porra, que foda Gostei desse supremo dele, velho Opa, peraí, tá errado Seleção de membros Nossa senhora, o negócio não vai subir não Sobe, aí, obrigado Vamos lá, faltam mais dois personagens aqui pra gente poder mostrar, galera Pra gente poder fechar o vídeo Vamos lá pra nossa querida Blue Mary Quem vai apanhar agora é o Key. Vai cenário de treino mesmo. Nossa. Party of the Year? A festa do ano? Sério? Hum... Interessante. Partiu! Combo automático! É, toma na cara! Toma! Nossa, Shoryuken é esse? Passa pra cá. Rasteirinha. Ah, e ó, se eu continuar de novo aqui ó. Apertar novamente o do 3 Eu fiz o 1, 1, 2, 3 E apertei o 3 de novo, ela continua ó, 3, 3 Ah, que da hora ó, Com chute agora, 4, vamos ver se vai Foi o que eu acabei de fazer, né? Não, não foi não, ela completou Meu Deus, que da hora 1, 1, 3, L2 1, 3 não, 1, 2 Hein? Hum, que delícia, mano. foda Vamos ver aqui a lista de comandos agora que ela tem. Super especiais aqui. Ela tem duas meiolas inteiras pra trás com chute. E um meioló pra frente e para pra trás com soco. Essa eu não entendi, não. Então tem. Ah, eu acho que tem... o boneco tem que estar tá atacando, né? Pra ela poder fazer isso. Entendi. Eu acho, né? Deixa eu ver o outro aqui. Meia lua pra frente, pra trás e o soco ali, ó. Beleza. Vamos ver o que, que dá aqui. Ah, se bem que isso aqui é o, isso aqui é o soco, mano. Tá fazendo errado, peraí. É. Você tá louco, fi. Peraí. Deixa eu voltar aqui, galera, rapidão. Ó. Isso aqui foram duas meia luas mesmo pra trás com chute. Eu tava fazendo soco, peraí. Deixa eu ver. Ahn. É, aqui não tá saindo, não. Ah, agora saiu, Praga. Nossa Senhora, tome. Hum. Ó, esse aqui agora é com soco, hein? Ah, esse é o que a gente viu nos combos, boa. Nice. Agora vamos fechar aqui agora com o nosso Supremo, galera. Hum. Uh, tome. É... Bacaninha, mas tiveram alguns outros melhores aí, né, pessoal? Vamos lá, por último personagem pra gente poder conferir aqui, que é a nossa querida Aisla agora. Vamos lá, Aisla. Quem vai apanhar agora nos finalmente vai ser. deixa eu ver. Eu não tá nova de novo, porque sim. Select stage. Oh, nossa, essa aqui, ó, essa arena aqui é muito louca. Get ready! Ó, of... oh, combina automático, deixa eu passar para outro lado. Nice! Ó, oh, com um, um dois três. Ah, ela finaliza o combo aqui mesmo. Um, um, dois, quatro, vamos ver. Beleza, aquele mesmo chutinho que ela dá 1, 1 2 e L2 Mesmo chutinho aqui também, boa Aqui ela manda essa paradinha Olha só a distância que esse stack pega, mano Caralho Ela dá um avanço aqui com o chute ó, Dando meia lua aqui Tem tem uma espécie de chore com a perna Boa Agora vamos dar uma olhada aqui nos super especiais dela ah, super especiais. Ó, duas melô pra trás com chute, duas melô pra trás com soco. Tá, vamos ver. Ah. Beleza, ó. Hum, é esse chute aqui. Nossa senhora, olha esse aí, que doido. Caraca, muito da hora, velho. E pra poder finalizar, meus amigos, bora ver o supremo da personagem aí. Opa, errou. Foi. Ela tá spray na cara do garoto. Uh, tome. Caraca, velho. Da hora o dela, mano. Muito cinematográfico também. Pô. Curti, velho. Curti. Ah, na verdade, faltou um Antonov, né, mano? Eu falei que, fa que era o último personagem aqui agora. Eu esqueci do nosso querido grandão aqui, velho. Sendo excluído, rapaz. Pera aí. Agora o Antonov vai se vingar, porque ele apanhou de todo mundo aqui. Select stage. Vamos lá, Antonov. Você, vai você já apanhou de todo mundo, agora vai ter você bater pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Passar pra cá, combi automático. Hein? Olha essa bica pra cima, irmão 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 4 Ahn! Chutão de novo Tá, 1, 1, 2, L2 Vamos lá 1, 1, 2, L2 Mais uma bicona pra cima aqui também Show Deixa eu ver que, que, que, que tipo de golpe que ele tem aqui Ó, ele desce a concentrada Será que concentra mais? Não Não Tá, aqui é uma biquinha Opa, ele tem isso aqui também, ó Olha É uma espécie de chore com corpo Opa, um tapão, mano Pum Hein? Olha Tá doido Tapão, peraí Pá, pá, pá Acabou dando o... Peraí, não, não. peraí tem que, tem que se tem que preparar pro um momento Peraí, vamos lá, ó Agora vamos pro supremo dele, ó Hum, hum Toma um soco na cara pra você ficar esperto. Supremão, hein? Pum! Quem quebrou a tela, velho? Caraca, esse é bruto, hein? Jesus, vamos até ver de novo. Peraí. Pá, pam, pam. Olha isso, mano. <risos> esse cara é bruto pra cacete, velho. Meu Deus, eu acho que já acabou os personagens, né, mano? Deixa eu ver aqui, só para poder ter certeza de que eu não esqueci ninguém. Mano do céu, que brutalidade é essa, irmão? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho de King of Fighters, mostrando aqui os especiais, né, os super especiais de cada um dos personagens, um pouquinho dos seus combos básicos, habilidades básicas aí, e os supremos dele também. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do King of Fighters 15 se vocês estão jogando essa Beta 2 aí, se vocês sentiram alguma diferença dessa Beta 2 pra Beta 1, ou se pra vocês tá a mesma coisa em termos assim de melhorias, algumas coisas relacionadas a servidor também e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais... E é, vamos, pessoal!